sabe aqui canal do lado de cá são três horas da tarde acabei de sair da academia e tô indo buscar minha filha no ponto de ônibus porque porque tem que buscar né o pai não é aquele que faz pai é aquele que cria apesar que eu fiz estou criando Vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês um pouquinho sobre o visto de casamento, o K1. Eu comentei num vídeo anterior meu e eu não falei muito, eu não elaborei muito no assunto, no tópico, né? Porque não era o assunto do vídeo. E nem vai ser muito o assunto desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando um pouquinho melhor como funciona o K1. Mas eu vou dar aqui algumas informações básicas e daí vocês fiquem, aguardem um vídeo futuro que eu vou fazer com informações mais minuciosas, mas basicamente o visto K1 ele é um visto de noivado. Então, se um americano ou uma americana conhece uma pessoa que mora fora do Brasil e ele quer casar com essa pessoa, essa pessoa pode aplica aplicar para esse visto, que é o K1, e daí ela vai conseguir. Daí, se ela for aprovada para esse visto, ela pode vir para os Estados Unidos para se casar com esse americano ou americana. Então, tem alguns requisitos, né? não é assim, só falar ah, eu vou casar e me dar o visto aí, sabe? Como todo visto, tem alguns requisitos que você tem que preencher. Um dos requisitos é que você tem que ter conhecido ou se encontrado com essa pessoa que você pretende se casar, pessoalmente, pelo, uh, pelo menos uma vez nos últimos dois anos. Não basta você só conhecer a pessoa pela internet, a pessoa falar assim, ah, aplica, aplica pro visto, eu te ajudo e você vem para cá e a gente casa. Não é bem assim, tem que ter se encontrado cara a cara com a pessoa pelo menos uma vez nos últimos dois anos. O segundo requisito é que a pessoa tem que ter condições financeiras, tem que apresentar condições financeiras o suficiente pra te sustentar. Sabe? Ela tem que... Porque, basicamente, a imigração ela não quer saber da renda do imigrante no Brasil, porque ele vai estar se mudando pra cá. Então, ela quer saber se a pessoa que tá aqui vai trazer essa pessoa com condições de sustentar ela, pelo menos por um período, pra que ela não venha pra cá e já comece a sugar do governo, né? Vamos colocar assim. A terceira... Tem um carro fazendo uma manobra aqui, vai tio, tá foda viu, a terceira, uh, o terceiro pré-requisito é que a pessoa tem que estar fora dos Estados Unidos, então não existe essa coisa tipo eu sou cidadão americano e eu conheço uma imigrante aqui, nós nos casamos, eu aplico para o visto dela. K1, um ajuste de status para o K1, para ela poder ficar aqui legal, não existe isso. Cheguei aqui, o meu o ônibus vai chegar daqui um pouquinho, vocês vão ver. E também tem algumas outras coisinhas, por exemplo, a pessoa, se eu não me engano, não pode ter sido deportada dos Estados Unidos, e o mais importante é que as duas pessoas têm que estar em concordância que eles vão se casar nos primeiros 90 dias que o imigrante chegar nos Estados Unidos. Então você tem 90 dias para se casar, para reajustar e já aplicar para o Green Card. Então esse é um dos pré-requisitos mais importantes, né? Porque tem que estar tá tudo já esquematizado: casamento, tudo. E se a pessoa tiver dependentes, vamos supor, filhos e filhas, essa pessoa, o imigrante, tem que ter a guarda para poder, para os filhos serem elegíveis, né? Porque os filhos podem ser elegíveis como dependente do K1. Para os filhos serem elegíveis, essa pessoa tem que ter a guarda, como que chama? Full custody. A pessoa tem que ter a guarda completa da criança. Se você já foi casado, se a pessoa, se o americano já foi casado, ou brasileiro, ou imigrante já foi casado, essa pessoa tem que ter todos os documentos do divórcio. E tem alguns estados que uma pessoa, para poder recasar, vamos supor, nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, para você poder recasar, ela tem que esperar seis meses depois do divórcio. Então, você tem que ver o estado que, essa pessoa, que o americano mora para ver se você já pode casar com essa pessoa. Porque tem, que em Nova York, que geralmente, se eu não me engano, a pessoa pode divorciar, dali uns, dali uns dias, ou umas semanas, já pode casar de novo. Mas tem alguns estados que você tem que esperar seis meses. E é importante que esses documentos do divórcio e tudo, estejam no Brasil. Porque a aplicação, ela é feita através do Brasil. Até um amigo meu fez essa aplicação para o K1, a, a esposa dele, é da Colômbia. E ele teve que ir para a Colômbia pra poder, se eu não me engano, fazer a entrevista com ela. Não sei se foi um requerimento do consulado dele ir pra Colômbia pra fazer a entrevista com ela ou se foi porque ele quis, mas ele foi pra Colômbia pra passar esse tempo de entrevista com ela lá. Hoje ela tá aqui, já conseguiu o green card, tudo, ela veio, eles se casaram em 90 dias, já conseguiu o green card, tá tudo ótimo. E pra ele foi, foi bem fácil, não foi e não deu problema nenhum. Cara, vocês viram aquele cara lá na frente pulando o muro de uma casa? Interessante, tá vendo aqui, ó? não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver se você colocaram ele na câmera, aqui ó onde tá passando esse carro, aqui no cantinho, pulou um cara, aquele cara de bêbada vermelha lá na frente, ele pulou o do... muro, volta o vídeo e daí vocês veem, mas é isso aí galera, um papo rápido com vocês, só falando um pouquinho aí sobre um assunto pertinente à imigração, o visto K1, mostrando pra vocês um pouquinho do dia ensolarado de Nova York, e fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo com explicações e o ônibus da metade tá chegando. Deixa eu virar aqui. Olá, babies. I got pick up by somebody special and on, I like never. Say it again. you got to pick up by somebody special and I How oh, was school, baby? Good. Good? Yeah. What did you do? Oops. I did uh, math and stuff. You did math and stuff? Mm-hmm. What did you do in math? Um, we learned 5 equals five plus. Oh, you learned 5 plus? What else did you do? Um, so I did math. How was recess today? Was it an indoor recess or an outdoor recess? Indoor. Indoor? Yeah. Why was it indoor? It's it's hot out. Because before we had um before we before we had to go out in the rain and I didn't. That's where recessed. Oh, it rained. Yeah. Shadin, do you know any, any words in Portuguese? What are the words that you know in Portuguese? Tchau Chow. Água. Água What else? Cachorro. Cachorro. Carro. Carro. Gato. Gato. Obrigado. Para. Para. Para Para, bo ah? Para meu amor. Para meu amor. <risos> ah, não sei o que falo não, é a mãe dela. Não, não, não, não. What else? Oi. Huh? Oui. Oui is French. No, Oui. Oi, oi. Okay. That's five. So, I hear that you do not have school tomorrow. What's up that, with that? Because it's uh, three days. Huh? Three. Three days. Three days. Why? Because the, the teacher has to go to Oh, so there's going to be a meeting for the teachers and I have to... Uh, I have to keep you? Yeah. Uh uh-huh. Are you going to give me a hard time? Yeah. Are you? So it's April showers bring May flowers because it rains in May and then because of the rain... No! It rains in April and because of the rains in April, because of those rains in April, Those rains, no, it rains in April, and because of the rain in April, in May flowers bloom. That's why we have a lot of rain right now because we are preparing to get new flowers for the year. Can you say hi? Mm -hmm. Come on, man, honestly. que faz esse cara acabou de fazer. O exterior da casa que eu falei, né? Tá vendo? Vai ficar tudo assim, ó, tudo cinza. Antes era tudo de tijolinho. Eles tiraram o tijolinho e colocou esse negócio cinza aqui, lá de fora agora. E é isso aí pessoal, muito obrigado por ter buscado minha filha comigo, junto comigo. Ah, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente, compartilhe, curta, sabe né? É tudo aquilo lá. Até o próximo vídeo, tchau.